Welcome e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao TT News do mês de Julho, que mais uma vez foi um mês em cheio. E como diz o nosso querido amigo Eddie, The shire, the shire is burning, so murder it is. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership. Ou então também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Neste mês, vamos fazer novamente aquilo que fizemos com as notícias de junho. Vamos ter dois TT News porque, mais uma vez, tivemos imensas notícias. Especialmente notícias relacionadas com a série. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre todas as outras notícias, lançamentos de livros, informações sobre jogos, notícias de cada casa, eventos, na próxima sexta-feira, aí sim, iremos ter o TT News com notícias sobre a série The Rings of Power, os anéis de poder. Este mês foi o um mês em cheio com novidades sobre a série, porque foi a Comic Con de San Diego, e foi lá que foi finalmente revelado o trailer, o trailer oficial da série The Rings of Power, porque até agora só tínhamos tido teasers. Só para citar aqui também duas das mais importantes notícias, foi revelado que Simon Tolkien, filho de Christopher Tolkien e Ned Tolkien, é consultor na série. E também foi revelado que Bear McCreary, conhecido pelos seus trabalhos em Outlander, em Walking Dead, em Black Sails e também nos novos jogos de God of War, foi revelado que ele é o compositor da trilha sonora, da banda sonora da série The Rings of Power, sendo que Howard Shore irá fazer a música tema. Mas isso fica então para o vídeo da próxima semana. Já começamos o vídeo com um easter egg que tivemos na série Stranger Things, da Netflix. Um easter egg onde o nosso querido personagem, Eddie, faz uma referência ao Senhor dos Anéis, pois ele diz que, como o Shire está a arder, como o condado está a arder, vamos então para Mordor. E repararam neste easter egg aqui, no trailer do segundo filme de Shazam, que foi agora também revelado durante a Comic Con de San Diego? Pois bem, vemos aqui então um personagem que tem uma t-shirt, uma camiseta com a árvore de Gondor. Agora vamos passar às novidades de cada casa, e foi no dia 1 de julho que o nosso site www.tokentalk.com.br celebrou um ano de vida. Pois bem, o nosso site é um grande motivo de orgulho para nós, pois foi algo que demorámos a construir durante muito tempo, que teve um grande processo de criação, mas que finalmente está aqui para ver a luz do dia. No nosso site vocês podem encontrar várias informações sobre o canal, vários tipos de conteúdo notícias, notícias também sobre a série, mas algo muito interessante e importante e exclusivo que está no nosso site são os artigos escritos pelo nosso caro mestre Ronald Giddens. Regularmente vamos partilhando com vocês vários artigos escritos pelo mestre Ronald, onde ele faz alguma pequena análise sobre o legendário ou então mesmo artigos com curiosidades. Por isso, convido-vos a passarem por lá pelo nosso site, pois é conteúdo Incrível. Quero também apresentar-vos os dois novos quadros aqui do Tolkien Talk. Em primeiro lugar, vou falar naquele que já saiu no sábado passado e que irá ter agora o segundo vídeo amanhã. Temos agora um quadro que é o Cortes do TT, que basicamente são cortes das nossas lives, especialmente agora com as lives da série, que chegam a ter tipo 3 horas. Há muita informação que fica ali perdida no meio de todo esse tempo. Então, as partes mais importantes uh, das lives, onde fazemos alguma análise, claro, sempre a conteúdo do legendário, alguma análise, algum pequeno estudo, nós vamos lá às lives, fazemos o corte e publicamos como um vídeo individual. Assim, a informação não fica perdida. Os cortes irão sempre sair no sábado e o do dia de amanhã irá ser sobre Simon Tolkien e o facto dele agora ser consultor da série. E agora na segunda-feira, no dia 8, iremos ter a estreia de um novo quadro aqui no canal que é o TT Languages, que irá ser apresentado por Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há praticamente 30 anos. E o Augusto está aqui para se apresentar a vocês. Olá, Augusto. Olá, Inês. Olá, Tolkien Talkers. Meu nome é Augusto Ornelas e toda segunda-feira, a partir de 8 de agosto, nós vamos nos encontrar aqui para conversar sobre os idiomas criados por Tolkien e sua paixão pela linguagem. Até lá. Muito obrigada, Augusto, por isso, pessoal, vocês já sabem, apontem na vossa agenda, dia 8, segunda-feira, aqui no TT, irá começar o quadro TT Languages. Este quadro é um ótimo adendo aqui para o canal, pois ele permite-nos aprofundar ainda mais naquele que é um dos pilares principais do legendário de Tolkien, que é a criação das suas línguas, dos idiomas, das pronúncias, por isso, pessoal, não percam. Agora vamos lá então falar aqui dos vídeos que fizemos neste mês, para além das lives relacionadas com a série, em relação a vídeos de estudo. Tivemos um vídeo sobre os elfos silvestres, sobre Kand, sobre o sono de Havana, sobre o e sobre o círculo do julgamento. Em relação a resenhas, temos a resenha da trilogia do Senhor dos Anéis com as capas da série e a resenha do livro J.R. Tolkien Companion and Guide, por Wendy Hammond e Christina Skull. Tivemos também um vídeo sobre um suposto filme de o Hobbit pela Disney, fizemos também um vídeo sobre a artista Jenny Dolphin e tivemos então aqui o nosso último vídeo sobre Londres, um vlog que eu e o César gravámos por Londres. Tivemos também um vídeo onde mostramos algumas fotos da vida de Tolkien, dos últimos anos da sua vida, e tivemos também ainda a HNC, a história não contada, Gimli visita Ithilien e o TT Lewis com a resenha do livro sobre histórias. E é agora claro, tivemos também então o nosso primeiro cortes do TT. E, é claro, não podia deixar de citar aqui a nossa live de membros. E esta live foi um pouquinho diferente, porque eu estava de férias, o Sérgio teve um compromisso familiar, então o nosso pequeno hobbit César ficou sozinho na live. Mas ele não se safou nada mal, pois tivemos o nosso, vamos dizer, oficial, terceiro encontro do Tolkien Talk. Porque o César dividiu a câmera, dividiu o ecrã, dividiu a tela com vários membros. Do nada tivemos 5 membros que decidiram aparecer no ecrã para partilharem as suas experiências para partilharem histórias foi uma live incrível. Porque como nós já dissemos aqui, as lives de membros são sempre lives com muito menos aderência não é? são lives fechadas, só para quem é membro. Então são lives muito mais descontraídas onde falamos sobre coisas à toa sobre o legendário, sobre dúvidas por isso vamos criando uma ligação com os nossos membros. Os 5 membros que participaram na live foi o Fábio Borazzini o Gabriel Telchad a Lara Tuque, a Bernarda de Santos e o Ian Rafael. E é claro, tivemos também sempre os outros membros a acompanhar a live pelo chat. Por isso, pessoal, se vocês ainda não são membros aqui do TT, não se esqueçam, tornem-se membros, nós temos três níveis de membership, a membership aqui do Tolkien Talk, o escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro. Por isso, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal de forma monetária, e ter mais conteúdo para além do conteúdo que nós já gravamos aqui para o canal, que se mantém o do costume aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, tornem-se membros do TT para passarem a ter conteúdo exclusivo e que é feito também com todo o amor e carinho por vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos os membros, porque o vosso papel é de facto muito importante no nosso crescimento. Agora vamos falar de dois eventos que ocorreram durante o mês de julho aí no Brasil e que tiveram, é claro, também a presença do TT. Vamos começar por falar na Bienal do Livro de São Paulo. A 26ª Bienal do Livro de São Paulo ocorreu entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte da capital paulista. O evento teve a sua última edição presencial em 2018, porque a edição de 2020 foi, é claro, cancelada por causa da pandemia. Retomou depois de 4 anos e o evento bateu todos os recordes de público da sua história, com mais de 660 mil visitantes, tendo esgotado completamente. O volume de pessoas foi tão grande que deixou de haver rede de telemóveis, de celular, rede e dados móveis e internet. Não havia. Bugou. Todas as grandes editoras montaram-se tantos no evento e HarperCollins deu destaque para C.S. Lewis e para J.R. Tolkien. Para C.S. Lewis, tínhamos uma vitrine com as obras em um, capa dura do autor, que vocês já conhecem aqui do nosso quadro, do TT Lewis, e também uma surpresa. Tínhamos lá um guarda-roupa onde podíamos olhar para a fechadura e descobríamos que a editora iria ser a nova casa das crónicas de Nárnia Já para o pai da Terra-média, para o nosso querido Tolkien, havia um grande anel iluminado e um painel com as capas da trilogia do Senhor dos Anéis, com aquela arte dos anéis de poder. Milhares de pessoas tiraram fotos aqui dentro de um anel, como podemos ver aqui, por exemplo, a Isa da Vila dos Hobbits, a Annie da página Leia Antes de Morrer, e podemos ver também aqui a Débora, que vocês já conhecem aqui do TT, pois ela já gravou um TT Music onde canta aquela música de Tom Bombadil, Bela Boneca. E inclusive, claro, o nosso Hobbit, César Machado, esteve lá presente no evento e encontrou alguns membros do canal e outros Tolkien Talkers que lá estavam. E foi agora também em julho, no dia 16 e no dia 17, também em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera, que tivemos um novo concerto do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, em concerto, neste caso, do filme das Duas Torres. Estes concertos, basicamente, são assistir ao filme do Senhor dos Anéis, neste caso, As Duas Torres, com a orquestra ao vivo e é algo que eu queria muito assistir um dia. E tivemos presente no evento a nossa querida Mihei, a Mihei aqui do TT e temos aqui também uma foto com todo o pessoal, com todos os tolkienistas, os estudiosos de Tolkien e temos aqui em destaque as bandeiras da toca do Rio de Janeiro e da toca de Rio Preto. Vamos então falar sobre livros e tivemos uma grande novidade há muito esperada pelo público aí no Brasil. Finalmente vai sair o novo Atlas da Terra-Média por Karen Wynne Fonsett. Este Atlas já havia sido publicado aí no Brasil, mas já há muito tempo que não estava à venda e encontrava-se apenas a preços super exagerados. Então finalmente iremos ter a nova edição do Atlas e irá ter muitas novidades. O Atlas não irá ser nada não irá ser parecido com esta edição aqui, o original pelo menos, não é? Que esta é a edição uh, revisada de 91, da Yuktan Mifflin. Então, em primeiro lugar, o Atlas tinha um brinde que entretanto já esgotou, que é um mapa em tecido em a 3 da Terra-média de Arda. Entretanto, esse brinde já esgotou durante a pré-venda e, de momento, não há qualquer informação de que a editora irá produzir mais unidades desse mapa. Portanto, de momento podem esquecê-lo. O livro irá ser no padrão da Collins, capa dura, confitilho, papel pólen e a grande novidade é que o miolo irá ser um miolo com quatro cores, ou seja, o livro não vai ser assim, com estas cores, assim, acastanhadas, simples. Ele irá ter um tratamento de cor inédito para dar destaque aos mapas, para que possamos ver o relevo e a profundidade dos mesmos. Para além disso, o Atlas irá ter dezenas de correções inéditas, pois, como eu já disse, esta edição aqui é de 91 e é a edição revisada, não houve novas reedições. Ao longo de todos estes anos, é claro, foram-se encontrando algumas incongruências, alguns erros que têm vindo a ser anotados. No caso, a edição brasileira irá ter estas mesmas correções. Em relação ao tamanho do livro, ele irá ser no mesmo formato do Óbito anotado, do Cartas do Pai Natal, do Papai Noel, e também do Mr. Bliss, do Senhor Boa Ventura. Então irá ser aqui desta altura. O Atlas irá sair no dia 29 de agosto. Para além da edição de três volumes da trilogia do Senhor dos Anéis com as capas da série, que já temos aqui resenha, vamos ter também o Senhor dos Anéis em volume único com capa. Da série. Foi revelada em julho que irá sair então a edição original, entre aspas a edição britânica e também a edição brasileira com data para dia 15 de agosto. E nós, agora na quarta-feira passada, já fizemos aqui a resenha da edição brasileira. Foi também revelada que a livraria Waterstones, a livraria britânica, irá ter uma edição exclusiva do Senhor dos Anéis. Com data de lançamento para dia 1 de setembro, iremos ter então a trilogia em paperback, mas o especial destas edições é que irão ter sprayed edges, ou então pintura trilateral vermelha. Vocês lembram-se das edições do Senhor dos Anéis, que são irmãs, digamos, deste Hobbit aqui. Aquelas edições em tecido lindíssimas, que hoje em dia também só se encontram a um preço muito alto. No site da HarperCollins temos lá então que estas edições irão ser relançadas. Temos então aqui os três volumes do Senhor dos Anéis e que irão ser lançados em hardcover. Não sabemos se irão ter alguma alteração, se irão ter alguma novidade especial, mas já é bom haver novas reedições destes livros aqui, pois são livros que têm muita procura ainda mesmo hoje em dia, mas é claro, eles vendem-se a preços muito elevados. Vamos falar mais uma vez em Oroso Tsili, renomado Tolkienista italiano, pois ele irá lançar um novo livro. O livro será o guia completo do mundo de Tolkien e irá sair no dia 23 de agosto pela editora Valardi. Este livro irá ter um prefácio de John Howe e um prefácio de Brian Sibley. Este livro irá ser uma espécie de enciclopédia, pois irá abranger, é claro, as diversas obras de Tolkien, falar também sobre algumas curiosidades de personagens, irá ter um guia de A a Z da Terra-média, irá falar também nos filmes e nas diversas adaptações, com curiosidades e novidades. O livro irá revelar curiosidades e segredos do universo de Tolkien e também do seu autor. Para além de termos agora as Crónicas de Nárnia, iremos ter também mais um novo lançamento de C.S. Lewis, que será a trilogia cósmica, mas em volume, Único, pois antigamente tínhamos a trilogia cósmica em três volumes, que já não está disponível e agora iremos ser apenas num único livro. Algo que tudo indica, irá sair no dia 15 de agosto e a trilogia cósmica é uma história de ficção científica escrita por C.S. Lewis. Vocês sabem aquela história que C.S. Lewis e Tolkien iriam escrever uma história sobre viagem no tempo e viagem no espaço? C.S. Lewis ficou de escrever a história sobre uma viagem no espaço e foi então que surgiu daí a trilogia cósmica. Tolkien ficou a de descrever uma história no, no tempo, mas é claro, Tolkien nunca acabou essa mesma história e aquilo que temos dela é aquilo que encontramos no quinto volume do, do History of the The Lost Road and Other Writings. Nós acompanhamos as aventuras do, do Dr. Ransom. Este personagem, Elwin Ransom, é um professor e filólogo que foi inspirado no próprio Tolkien. Acompanhamos então as suas aventuras, que incluem viagens pelo espaço, criaturas mágicas e descobertas surpreendentes. É um thriller envolvente com um grande número de implicações filosóficas. Isto porque, ao colocar o seu protagonista em situações inesperadas, o autor usa a ficção para explorar as condições humanas fundamentais e revelar verdades transcendentes. O livro está com data de lançamento também para dia 15 de agosto. Agora vamos falar de uma descoberta importante que foi feita agora em julho, pois foi encontrado, redescoberto, um manuscrito muito importante de Tolkien. Este manuscrito chama-se Concerning the Horde. The Horde é um poema que encontramos aqui nas aventuras de Tom Bombadil e que está traduzido como O Tesouro. Ou seja, o manuscrito Concerning the Horde será algo como sobre o tesouro. Eu irei fazer um vídeo basicamente só sobre este tema aqui, sobre este manuscrito, porque há muita informação a ser partilhada, mas quero apenas aqui contextualizar-vos sobre este documento. Assim, de forma geral, este manuscrito contém informações que se Christopher Tolkien tivesse tido acesso a elas quando estava a editar o Silmarillion, aquilo que temos no Silmarillion hoje em dia poderia estar escrito de forma diferente. Em 1964, Tolkien respondeu a uma carta de Aileen Elgar sobre o livro das aventuras de Tom Bombadil. Nessa carta, Tolkien escreveu um manuscrito que é o Concerning the Horde. Parte dessa carta nós encontramos no livro das cartas de Tolkien, a carta 255. Nesse mesmo manuscrito, Tolkien desenvolve sobre o poema que fala sobre um tesouro e sobre a ganância desse mesmo tesouro. Nós já te falamos neste poema, no TT do anão, do anão miúdo. Neste manuscrito, Tolkien começa também a desenvolver sobre a ruína de Doriath e sobre a morte do rei Thingol. Como era uma carta que Tolkien enviou para uma pessoa e que depois foi sendo comprada por outras pessoas ao longo dos anos, Christopher Tolkien, ao editar o Silmarillion, não tinha conhecimento das informações que constavam na carta e que contam uma versão diferente dos acontecimentos da ruína de Doriath, diferente daquilo que temos no Silmarillion publicado. Em 1984, Christina Scull teve acesso a parte deste documento, pois ele estava para leilão. Para além da carta completa que Tolkien enviou à Sra. Eileen Elgar, não é, que no quarto deste tempo só um, um pequeno excerto, tínhamos então esse manuscrito e ainda uma árvore genealógica dos meio-elfos, dos Peredil. Valério Merenda, da Associação Italiana dos Estudos Tolkienianos, decidiu então ir à descoberta à procura deste manuscrito com a ajuda de Jeremy Handmans, o Tolkien Collector's Guide, e de Pieter Collier. Eles conseguiram então localizar, depois de muita procura e depois de saberem que o artigo foi sendo comprado por várias pessoas, conseguiram localizar então a pessoa que o tinha e Peter Collier estava prestes a comprar o documento. Porém, a pessoa faleceu e como os documentos faziam parte de um fundo, com a morte do comprador, a sua herança foi diretamente para leilão. Os documentos foram para leilão no dia 16 do 7 pela Heritage Auctions. O valor base eram 15 mil dólares e os documentos foram vendidos por 150 mil dólares. Porém, para que toda a gente pudesse ter acesso, a Heritage Auction disponibilizou no site os documentos, as digitalizações dos documentos com alta resolução. Assim, depois, Jeremy Hammond do Tolkien Collector's Guide, disponibilizou a transcrição da, da informação que temos, então, nesse documento. Como eu disse, eu depois irei falar em específico sobre a informação que temos aqui, no manuscrito Concerning the Horde, mas só para vocês perceberem, temos informações sobre a morte de Thingol, sobre o cinturão de Melian, sobre o tesouro de Nargothrond, sobre a ruína de Doriath, informações estas que poderiam alterar, que são diferentes, que conflitam com aquilo que temos no Silmarillion publicado. Vamos passar então aos jogos. No dia 7 de julho tivemos a Necon Connect, que foi um evento da empresa uh, francesa Necon para trazer algumas novidades sobre os jogos. E lá foi lançado um novo trailer do jogo Gollum. E nesse trailer podemos ver Shilop, Laracna, os Nazgul, Thranduil e também Gandalf. Agora também durante o mês de julho foi informado nas redes sociais do jogo que o jogo irá ser adiado há alguns meses. O jogo estava com lançamento para dia 1 de setembro. Este adiamento até é uma coisa boa porque se for para melhoramentos nós queremos que o jogo saia com a maior qualidade possível e também porque a série vai, ser, vai sair no dia 2 de setembro, então o lançamento do jogo iria ficar um pouquinho nas sombras. Então assim ficamos à espera da sua nova data de lançamento e que tenha todo o destaque possível. Depois iremos estar aqui para falar sobre ele. Saiu também um teaser do novo jogo que iremos ter para o telemóvel, para o celular Heroes of middle Earth e neste teaser fala-se num no novo anel. Eles até mostram mesmo um outro anel no jogo. Por isso, resta-nos saber... Quem é é esse? Vamos lá então falar nas figurinhas que foram anunciadas neste mês e foram também muitas. Então, da UETA temos três novos mini-repics. Temos um mini-repic que é o Treebeard, o Bar Barbaro. Temos também mais um Frodo e temos também mais um Gollum. Da linha Classic Series temos um novo Gandalf the White e da linha Figures of Fandom temos Saruman e Gimli. E foi anunciada também da Masters Collection, assim a mega linha da UETA, esta figurona, que são os pântanos mortos. No próprio site da UETA, esta figura vale 2.500 dólares. Da Primon Studios, tivemos também, então, uma revelação de mais uma figurona, mais uma estatueta do Witch King of Angmar, e temos dois novos tubs, Merry e Pippin. Eu só não acho muita piada ao facto de Pippin ter, por exemplo, a armadura de Gondor, não é? e o Merry estar com a roupinha de Óbito normal. Ou faziam os dois com roupinhas de Óbito para combinarem com o Frodo e com o Sam, ou então faziam o Merry também com a roupa de, Gondor, de Rohan. Mas pronto, são escolhas. Em relação a aniversários deste mês, foi em julho que se celebrou o aniversário do tolkienista Brian Sibley, que é ele o editor agora do novo livro de Tolkien, que irá sair de Fall of Númenor, A Queda de Númenor. E tivemos também o aniversário de Colin Duriez Colin Duriez é também um Tolkienista e autor de livros como, por exemplo, O Dom da Amizade e Tolkien e o Senhor dos Anéis, um guia para a Terra-média. E já temos resenha destes dois livrinhos aqui no canal. Para além disso, celebraram-se também os aniversários da nossa querida Liv Tyler, Arwen e também o aniversário de Benedict Cumberbatch, que interpretou Smog e o Necromante nos filmes do Hobbit. Foi também no dia 29 de julho que se celebrou o aniversário da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel, que saiu em 1954. E é isto pessoal, Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de ficar a conhecer todas estas novidades, todos estes lançamentos, foram muitas coisas incríveis. Comentem aqui em baixo qual a novidade que mais gostaram, se vão comprar estes livros todos, se vão comprar algum, se não vão comprar nenhum, se querem bonequinhos, se não querem bonequinhos, partilhem aqui connosco, o canal agora está a todo vapor e é claro, queremos agradecer o vosso apoio. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e também podem deixar aqui em baixo o um valeu demais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site onde temos lá os artigos incríveis de Ronald Kirmes. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos nossos links ou então subscrever a Amazon Prime Video através também do link do TT. Ou então também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página. Por hoje